Bom, vamos, vamos começar quando devíamos estar a encerrar. Eu vou fazer só uma breve apresentação desta mesa. Uh, vou começar por alguém que não pôde estar, porque foi sujeito a uma intervenção cirúrgica ontem, a Paula Molino, que podia trazer à discussão um tema muito interessante, porque ela está a investigar a relação entre o design e o artesanato, uma coisa que tem sido polémica uh, e era muito interessante. Pronto, vamos esperar que a Paula recupere rapidamente para voltar e podemos repetir esta, esta, esta mesa. Uh, creio que não vale a pena apresentá-la. É? Está, está apresentada, a Alda Tomás. De uh, uma designer que também é especializada em música. Eu, eu, como sabia disso, vi muita música nas suas peças. Portanto, muito obrigado pela apresentação. A Manuela Barroso, que já foi minha colega de trabalho no Sencal, há 30 anos, não vou dizer, portanto, que é, é, é engenheira química. Uh, especialista em Energia, Ambiente, Qualidade, etc. Tudo coisas fundamentais para estas áreas, e já foi falado aqui. Ambiente, Energia, Sustentabilidade, tudo isso. O, o Fernando Poeiras, que é meu colega, é professor, é investigador. Uh, Preocupa-se muito com estas questões da materialidade e como é que o humano e o mundo se relacionam com estas questões. Portanto, creio que temos aqui um painel bastante interessante. Eu sou o professor João Mateus. Portanto, estou aqui há muitos anos, há 30 anos tenho -me preocupado em incorporar, digamos, incorporar, não integrar as tecnologias, as novas tecnologias no processo de design, nomeadamente no processo de fabricação, etc. E, de alguma forma, fui um visionário nessa altura. Eu não posso agradecer ao Zé Luís, que está ali, que me obrigou a estas coisas, no projeto que desenvolvemos, há, não vou dizer também quando. E, provavelmente, quero acabar aqui a minha carreira não é integrar, mas incorporar incorporar a tecnologia nas peças. Eu já estou a ver com a nanotecnologia, sei lá, paredes, ladrilhos, como, como o Frato falou, que aquecem retornamente ou arrefecem uh, soalhos uh, no chão, da mesma forma, os copos que arrefecem consoante a bebida que lá pusermos, as uh, chaves espant... que aquecem e nunca arrefecem os pratos, etc. Estão a ver uma quantidade de coisas que alguém já disse há muito tempo, a utopia de hoje é a realidade da manhã e, de facto, já estamos próximos deste tipo de, de, de questões. Pronto, Vou convidar agora, vou começar com a Manel, para a Alda uh, descansar um bocadinho, uh, para falar um pouco sobre o tema desta última mesa, que é, ao fim e ao cabo, uh, falar um pouco sobre o projeto, mas creio que já foi tudo dito, mas uh, as perspectivas... Pronto, é isso. As perspectivas... Também vou dar 5 minutos, mas não vou cronometrar. Uh, então, creio que, que, que os três já estão mais ou menos preparados para, para, para aquilo que vão dizer ou não. E falar sobre as questões da empregabilidade e aquilo que também que nos preocupa e com a, a automação e tudo isso que vem aí. Uh, no último relatório do emprego, as artes continuam e estas, estas áreas continuam ainda sem grandes problemas, mas uh, queria convidá-los a falar e a refletir um pouco sobre isso. tá bom? Não sei se funciona este, mas pronto, já tenho este. Ok, não sei se me ouvem. Um, primeiro, a maior parte das pessoas já me conhece, acho eu, mas de qualquer maneira o Sencal é uma, uma entidade conhecida também por todos, mas aberta à, à cidade e à população, portanto convidava-vos já a todos para lá passarem e perceberem que as condições que nós temos são realmente muito interessantes e que podem ser complementares aqui da, desta escola. Penso eu que posso dizer isto. Portanto, em termos de oficinas, temos uma oficinas bastante boas e, e eu penso que a colaboração entre a EZAD e o Sencal é um desafio do futuro. Aquilo que tem sido até aqui tem sido muito bom e, portanto, eu espero que continue dentro dessa, dessa, dessa, dessa forma. Um, uh, dizer que o Sincal, uh, nesta área, já, já tem, dá, tem algumas experiências, começámos uh, já há alguns anos a fazer uh, algumas ações de formação, uh, um, estou-me a lembrar de uma, por exemplo, que nós chamámos Ecopeça e que tinha a ver com a, a reintrodução de vários resíduos, não só da cerâmica, mas de outros, de outro tipo, papel, tijolo moído, por aí fora, e que eram desenvolvidas por designers alguns produtos, aproveitando também algumas peças que estavam a ser produzidas no Sencal nessa altura. Portanto, foi uma primeira abordagem, talvez há já alguns 15 anos, não tenho exatamente a certeza. Mas a partir daí nós percebemos que fazia sentido continuar e temos tido depois disso alguns projetos também internacionais onde a Exatamente já esteve envolvida, por exemplo o INEDIC, onde se fizeram alguns, alguns manuais de formação e, e se desenvolveram também produtos um pouco parecidos com aquilo que, que está aqui também, nestas duas experiências que nós desenvolvemos lá para este projeto. Um, e, e, e dizer também que, por exemplo, em maio vai haver uma ação de formação de economia circular, ao qual também são todos convidados para, para se inscreverem, de 21 horas, é uma coisa muito, muito pequena, mas que pode ser também o início de, de mais qualquer coisa. Uh, e, portanto, como podem ver, a, a preocupação do Sengal também tem a ver com estas questões. Um, em relação ao projeto, propriamente dito, que, que nós e a colaboração que tivemos, foi pena não termos conseguido acabar, mas, mas está aí para andar. Um, e, e eu penso que pode também ser o início de mais alguns mais algumas, uh, algum desenvolvimento de outros projetos. Um, um, o que é que eu posso dizer em relação a estas questões? E agora, se calhar, de uma forma um bocadinho mais pessoal. Acho que já foi tudo dito. Para já, uma... Uma, uh, o facto de eu ter ficado admirada de termos 300 e tal produtos, não é? Uh, 320 produtos, em que havia 30 e tal estratégias de sustentabilidade, pelo aquilo que eu percebi. Uh, o, o, a questão aqui é que estas estratégias de sustentabilidade, como disse também a Alda, é que não são com o objetivo da sustentabilidade. É uma questão económica, não é? E, portanto, as nossas empresas têm. Aqui um desafio muito importante que é perceber qual é a importância destas coisas. Tudo relacionado com aquilo que a professora João também estava a falar, da questão do desenvolvimento da tecnologia também. Uh, e, há, e há, eu penso que há uh, no futuro uh, a própria ESAD e as escolas e estas entidades têm um papel muito importante nesta ligação às empresas isto é uma coisa que se diz sempre, não é? As escolas e as empresas e as empresas e as escolas mas eu acho que nós não nos podemos esquecer disso porque, porque uh, as empresas não, normalmente não ligam muito a gente chega lá e eu vejo, eu sei, tenho essa experiência de muitos anos do Sencal a gente chega lá e vai sempre com aquele ar um bocadinho vimos aqui um bocadinho é? Eu sei que há aqui algumas empresas, mas eu, eu acho que percebem. Estamos sempre com aquele ar de que vimos aqui pedir um favor, que é... Já agora, se não se importam, olham para o nosso projeto, olham para o nosso trabalho. E, e as empresas têm que valorizar isso. E têm que perceber que as pessoas que estão a sair destas escolas são pessoas com valor e que têm esta, este, este... o facto de serem jovens e de, de terem esta criatividade por trás é importante e eu acho que isto é também mais um desafio deste projeto e de outros futuros que eventualmente poderão vir a acontecer depois uma questão pessoal, ainda mais pessoal do que aquela que estávamos a falar que é o facto de nós há muitos anos que andamos a falar disto Há muitos anos que se fala de ecodesign e que se fala de produto sustentável e que os designers são muito importantes para o ciclo de vida dos produtos e por aí fora. Mas as empresas precisam de ganhar dinheiro e, portanto, Hum, é, é, é, é, eu acho que cada um de nós continua a ter um papel muito importante no nosso dia a dia, e aí, um bocadinho de acordo com aquilo que o Dr. Zé Luiz estava a dizer, que é quando a gente faz as coisas, tem que fazer com prazer e com alegria. Eu acho que é tudo na vida, é isso, não é? É, é prazer, é alegria e é. Ah, 30 segundos, boa. É, é, é isso que é importante, no fundo, porque é o planeta Terra que está cá e é aquilo que nós precisamos de, de utilizar e de preservar e, e portanto, essa alegria na, na, no, no trabalho e no dia a dia também passa pelo reduzir o consumismo, não é? reduzir o impacto que fazemos Uh, no planeta. E não queria deixar também de referir e agora por acaso olhei ali para duas pessoas que estão ali que são uh, ateliês que estão nos silos Tem, temos falado nas indústrias mas e também já falámos um bocadinho na parte da manhã dos ateliês e dos, dos ceramistas mais pequenos da cidade e portanto esses, esses também têm alguma responsabilidade quando produzirem <risos> também têm que produzir pensando no impacto que vão depois uh, ter na... na... No nosso, no nosso planeta. Pronto, muito obrigada. Era só isto. Sobre estas questões, uma, da, uma das coisas que já volto a salientar é que dentro de uma empresa, este tipo de produtos sustentáveis quem está a gerir uma empresa, ele quer ganhar dinheiro com as coisas. Eu, eu, eu tive essa experiência na Sepal, com aqueles meus produtos da de, década de design e sei quais foram as dificuldades que eu tive dentro, de, e estava eu dentro da empresa, e as resistências que eu tive, que eu tive lá dentro. E a realidade é que nós fazemos um produto, não é só ter o produto em si. Tem que existir os processos para a produção desse produto e tem que existir uma equipa comercial para trabalhar esse produto depois lá fora, porque senão o produto não, não vinga. Não. Foi o que, é que aconteceu. Tinham ideias engraçadas, tinham o conceito, estava ali a 100% o conceito, só que não era interesse da CEPAL produzi-lo. Só dava-lhes problemas de produção, para que é que eles o iriam fazer? A verdade é essa. Portanto, nós desde anos também temos que perceber como é que devagarinho, passo a passo como é que nós também conseguimos ir fazendo a diferença, porque realmente são os jovens é que vão fazer o mercado do futuro, isso é incontornável. São os jovens é que obrigam a mudança, portanto são vocês, vocês vão mudar as coisas porque vocês obrigam que as empresas mudem. Por exemplo, todo o conceito agora de tableware, por exemplo, que é uma coisa que estamos a trabalhar este ano, muito focados, a pensar como é que eu uso atualmente o tableware. Porque hoje as pessoas já não querem o prato, os pratinhos, aquela... querem bowls, querem coisas que vão para o sofá, comer no sofá, e agora fazem comidas de fusão e vão buscar coisas de... os vegetarianos, junto com os veganos, em que fazem, precisam mais de taças ou precisam de um uso mais casual. Então, nós, também na Vista Alegre, estamos a repensar o que é, que é atualmente o tabuleiro, o que é, que é aquela coisa formal, já poucas pessoas querem isso. Temos que nos adaptar e que são vocês jovens é que nos obrigam a isso, obrigam a que as empresas também mudem. Portanto, isso é uma das, das coisas a querer dizer, que os produtos também têm que, uma pessoa tem que perceber dentro da empresa como é que nós conseguimos introduzir esse produto e que faça sentido e que faça sentido para o mercado que eles trabalham. Uh, eu queria ver isto tudo. Eu Estava perdendo porque eu queria falar... Há ah, outra situação que foi aqui falada que eu sinto que vocês forem, forem ver, tivemos um período de crise, período de crise gravíssima, na indústria cerâmica, em várias indústrias, e foi exatamente nesse período de crise que tivemos duas empresas em Portugal que cresceram por ali por cima, que foi quem? Vista Alegre e Bordal Pinheiro. Como é que neste período de crise temos o caso destas duas empresas que cresceram tanto? Sabem porque Uma das razões foi componente manual foi o saber fazer. Foi nós não irmos concorrer com o que toda a gente fazia, foi fazer coisas de diferenciação. Portanto, este, a voltarmos às nossas origens, a fazer bem feito, ir buscar os artesões, isso é, um, é, um, é uma estratégia. Mais do que, do que a indústria, que usa, com, com, com os equipamentos mais... Uh, que são também necessários, não estou a dizer que não sejam necessários esses, esses equipamentos, mas o saber fer, fazer a mão humana, isso é que nos deu a diferenciação e que nos fez, com que, quando todos estavam a descer, nós a subir. Pronto, eu acho que não tem mais nada a aprender. É? Ok, muito obrigado. Um, bom, há, há muita coisa, e os meus alunos sabem que cinco minutos para mim é muito pouco tempo, portanto, uh, vou, vou usar uh, o tempo e, enfim... Eu acho o projeto interessantíssimo, nomeadamente, uh, e bom, também participei nele, portanto, é, é, é, sou um juízo que nasce de, de dentro do próprio projeto, mas há aqui, nesta apresentação, alguns dados que vale a pena nós pensarmos enquanto escola, também, do ponto de vista pedagógico, e para os nossos uh, alunos pensarem. Uma das questões é que tem a ver uh, com, eu tomei algumas notas, mas isto está é um bocadinho confuso, tem a ver com a eficácia externa, não é? que é pensarmos os produtos, para que mercados, mas também se os objetivos são mais museológicos, ou se, pelo contrário, estão mais ligados a, a projetos de formação, ou, ou seja, exatamente, esses contextos específicos e, e tentar pensar concretamente finalidades distintas uh, para essas questões. E isso parece-me mesmo muito importante no sentido de, de, da construção do próprio problema de projeto. Ou seja, traduzindo isto em termos pedagógicos, uh, é, é uma questão uh, muito importante. Depois uh, foi sublinhada a questão da eficiência interna, não é, dos processos produtivos, dos sistemas de distribuição, etc., como é que isso novamente pode ser traduzido em, uh, no problema de projeto que é, que é atacado. Depois, há uma outra questão que foi muito interessante que o Farad e a Alda uh, focaram, que é pensar também na inteligência do próprio produto. Não é? Porque nós somos uma escola que se centra muito na atividade projetual e uh, os valores da autoria são muito sublinhados e bem, mas há essa questão que é a inteligibilidade do produto, ou seja, as decisões e as opções que se tomam em relação ao, ao próprio processo e a questões tão simples como o uso um, na aula hoje de manhã estava a falar da questão de os copos também fazem saborear melhor ou pior o vinho e, portanto, essa questão é essencial temos termos, termos um, noção precisamente de, um, das consequências em, em questões tão simples como a experiência de saborear estar associada ao copo que se usa e, portanto, esse tipo de inteligência do produto é essencial desenvolver. Depois, por fim, queria só sublinhar isso. É muito importante que surjam projetos no interior das escolas. Porque a nossa relação, obviamente, com esses diferentes mercados tem que ser alimentada dos dois lados. Ou seja, com as empresas, mas também com outras formas de formação, com aquilo que são os projetos de desenvolvimento de produto que os alunos têm. E, portanto, um, no fundo, é criar espaço para, esse, para essas diferentes estratégias e pensar o que é que pode ser a sustentabilidade nesses diferentes contextos. E acho que este projeto é muito, muito rico desse desse ponto de vista. E algumas das coisas que foram aqui ditas se calhar merecem uh, ser repensadas em formatos de entrevista, etc., para coligir mais informação daquela uh, que está aqui, que nos permita repensar tanto internamente como... Uh, ou seja, internamente do ponto de vista da formação, mas também na relação com o exterior, o que é que pode ser aqui criado uh, a partir, precisamente, deste projeto, que acho muito, muito louvável e agradeço, uh, agradeço ao Professor Farato nomeadamente, uh, todo o incentivo e ter-me permitido participar aqui. Não sei se tenho mais tempo. Se tenho mais tempo, continuo a falar. <risos> Não tens mais tempo, mas eu ia... Temos três minutos, uh, creio que duas questões da... Se alguém quiser colocar alguma questão, portanto a este painel temos três minutos antes do encerramento pelo Sr. Vice-Presidente. Ninguém? Está tudo esclarecido. A questão do ah, eu, eu, eu, pronto. Uh, O meu envolvimento no projeto, apesar de estar dentro do projeto, foi mais de backstage, dar apoio aos alunos, portanto, na criação de protótipos, etc. Relativamente ao futuro, eu creio que deste projeto podem sair muitos projetos de investigação. Portanto, o nosso laboratório, o Laboratório de Investigação em Design e Artes, garantidamente que vai pegar nas diferentes vertentes que este projeto abriu, tanto, tanto, tanto na área da sustentabilidade, tanto na área do património, tanto na área das novas tecnologias aplicadas à cerâmica e garantidamente vão ser daqui mais projetos. E como o professor Fernando Poeiras disse, uh, há aqui questões que devem ser repensadas em termos pedagógicos porque garantidamente vão ter que ser incluídas ou em novas unidades disciplinares ou repensar algumas unidades disciplinares. Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre esta questão... Não, a questão, eu não sei exatamente, não há uma garantia de como é que o projeto vai avançar, ou se há uma reedição. Há a garantia de que há consequências no nosso trabalho naquilo que está a ser pensado a partir daqui, das questões da sustentabilidade. Já agora, a questão da economia obviamente é ponderada não é? nos projetos, é ponderada. Uh, mas é associada, precisamente, a outros critérios também. Eu, eu acho que o desafio, hoje, mais do que nunca, é pensar a complexidade. Ou seja, pensar essas variáveis que têm que estar presentes nos projetos, mas, com, precisamente, da economia, uh, a questões ambientais, obviamente, porque também não há economia, se, precisamente, o planeta uh, explodir, entretanto. Um, há questões sociais, obviamente, e há questões também culturais associadas aqui, portanto, no fundo, uh, pensar o design hoje, e, e aquilo que é a sustentabilidade, é entrelaçar uh, num, num, no projeto não é? e nas condições, um, pelo menos estas quatro variáveis, e há, e há trabalho de facto aí a, a ser feito. Vamos terminar... Eu daria a palavra ao Sr. Vice-Presidente para o encerramento deste seminário. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Não sei se ainda está a contar o tempo, há coisas que eu tento aprender com o Sr. Diretor da Esad cr nomeadamente esta política de, das intervenções curtas, tentarei cumprir a regra aqui da escola. Começar por cumprimentar a Sra. Vereadora, nela todos os autarcas aqui presentes, obviamente o Sr. Diretor, subdiretores, os colegas, professores, investigadores, bolseiros, técnicos e administrativos. permitam uma palavra especial para o colega José Frado e para o professor João Serra, enquanto coordenadores das duas linhas de investigação deste projeto. É um grande gosto ver aqui tantos estudantes e também membros da nossa, dos nossa, da nossa comunidade civil. É uma grande honra para mim, enquanto vice-presidente para a área de investigação, na ausência do nosso presidente que está em missão no estrangeiro, Uh, fechar este seminário final da apresentação do projeto CP2S. Não sei se vou conseguir cumprir totalmente a, a regra do, do diretor, porque de facto estava a olhar um pouco para tudo o que foi o nosso trabalho ao longo deste tempo, nomeadamente para o website e para aquilo que era o programa, e há de facto muitas razões para estar contente por estar aqui, e era isso que eu gostava basicamente de partilhar convosco. A primeira é o âmbito em que este projeto foi proposto, numa candidatura de projeto especificamente desenhados para a modernização dos institutos politécnicos, tivemos internamente 51 candidatos, dos quais foram selecionados 10, o máximo que o politécnico iria, podia candidatar. Este foi um deles, eram um projetos que tinham na sua a necessidade de colaboração com o exterior e a vontade de mudar as instituições de ensino superior politécnicas. Acho que este projeto conseguiu isso, foi em muito boa hora escolhido e também porque foi o primeiro projeto foi proposto para ser liderado pela nova unidade de investigação o LIDA e foi o primeiro projeto que o LIDA teve aceito para financiamento. Isso será sempre um marco. Em segundo lugar, pelas parcerias que estavam inerentes à própria candidatura, mas que nós conseguimos consolidar com a execução deste projeto. Parcerias externas, com o Politécnico de Tomar, com o Município das Caldas da Rainha e com o Sencal, parcerias sempre, mas novas parcerias internas que também são muito importantes para nós. Quando os unidades de investigação com o Carmo e com o CITUR, que fiquei contente por ter sido -te referidas aqui, como fiquei contente por ouvir falar de designers a trabalhar com engenheiros e com gestores, e não estou a falar de engenheiros que têm doutoramento de design só. Também é uma coisa importante. Okay? A terceira questão que é importante, obviamente, são os resultados. Foram aqui demonstrados, não vou estar a, a amassar-vos mais com isso, mas duas linhas importantes, uma que visa o desenvolvimento, a investigação em design de produtos que tenham sustentabilidade no seu processo que tenha um impacto na competitividade e também na, na sustentabilidade económica das nossas empresas. Isso é obviamente importante. E depois o estudo de a compilação de informação que estava um pouco dispersa sobre este setor, nos suas vertentes histórica, económica, social, tecnológica, que vão permitir criar um registro histórico, um conjunto de informações que, está já previsto, serão partilhadas com o público em geral. E estas duas linhas fazem tanto mais sentido quando já ouvimos aqui o compromisso delas de serem integradas na própria formação dos nossos estudantes, o que é obviamente fundamental. E depois, algo que, que mais do que toda a tabela que já foi apresentada do Output também, o impacto que isto vai ter na nossa formação, que é funda fundamental para nós. Este projeto teve três bolseiras envolvidas, gostaria também de des cumprimentar a Liliana Gouveia, a Adriana César e a Elia Gomes, infelizmente não fui capaz de chegar a tempo de ver a apresentação. É também muito bom ver que a nossa formação prepara estes bolseiros para o um nível deles próprios estarem preparados para vir aqui defender o seu trabalho, mas depois também aquilo que foi o envolvimento dos nossos estudantes, obviamente os estudantes do curso de Design de Cerâmica em Vidro, mas também o curso de Programação e Produção Cultural, aqui da Esadcr e também os estudantes do curso de restauro Cerâmico do Politécnico de Tomado. Isto é basicamente a garantia que os resultados dos projetos ultrapassam ainda mais aquela tabela e através destes estudantes esta preocupação com a sustentabilidade vai chegar à empresa. São vocês que vão levar esta preocupação para dentro das empresas e através dela, com a formação que adquiriram aqui, vão conseguir também mudar esta parte do nosso mundo e deixar que os empresários se preocupem apenas e só com aqueles cêntimos que eles poupam no final do processo em cada uma das peças. E isso faz-nos, enquanto instituição de ensino superior, cumprir em pleno o nosso papel. Finalmente, duas palavras, obviamente. A primeira é uma palavra de reconhecimento institucional a todos os colegas, todos os parceiros envolvidos no projeto, todos os estudantes que tiveram envolvidos em muitas das atividades aqui de disseminação e também o quanto todas estas atividades, aquela tabela que ele mostraram, permite também projetar o nome da nossa instituição permitam me aqui uma palavra especial para o professor João Serra, também para o colega José Frado, enquanto líder, a pessoa que deu a cara perante todos os serviços, porque sabemos que hoje é um momento todo bom, é um momento em que nós vemos todos os resultados, mas sabemos que esta questão da coordenação de projeto é 90% transpiração e 10% stress puro, assim misturado com o um tempero de desespero, resolvido com alguma resiliência, sei que esteve tudo isso envolvido na coordenação deste projeto, sei também que é isso que nos permite estar aqui a colher estes frutos e que certamente continuaremos a colhê-los por muitos e longos anos. E finalmente, uma palavra para a própria unidade de investigação que o acolheu aqui na Esadcr o LIDA, que eu espero que hoje seja o um momento também em que este projeto se transforme na semente e outra coisa que me deixou muito satisfeito e ainda bem consegui chegar a tempo de o ouvir é que já há planos para que este projeto se transforme em muitos outros e que isso através desta unidade de investigação que tem esta visão de internamente fazer os pontos com as outras áreas do próprio Instituto, mantenhamos os nossos parceiros aqui nas Calas da Rainha no território e consigamos procurar outros e levar aquilo que foi o exemplo deste projeto para muitas situações futuras em nome do Politécnico Leiria, obrigado a todos e até breve